Cada episódio é uma cor, chama caleidoscópio Desde uma adolescente que mora em Pochita manda uma motosserra, conta das dívidas que herdou do seu pai vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita Até que um dia Denji é traído e morre Porra Esses 30 segundos ninguém me devolve na minha vida Bora, mano Vou de crazy time hoje É foda Oi, subimba Tem, tem uma ordem melhor que eu tava vendo, ó na da Netflix do Brasil, eles falaram pra ver por essa ordem aqui, ó. Você não enxerga a cor? Mas você não precisa ver. Mas não é a cor específica, Vitor. É só o nome. Você não precisa ver a cor especificamente. Quer ver, ó? Netflix. É só a ordem. Tipo, não tem nada a ver com cor. Pokerzão, não parei não. porque a Tô tá esperando até amanhã. Amanhã quando eles renovam comigo, né? Eles têm que me pagar e me renovar comigo pra gente continuar. Mano, eu adorei. Eu tô adorando muito. Essa daqui, ó. Aquela aí copos não muda de cor. Cada episódio é uma cor. Deus. A minha ordem, ela começou com o verde. O verde, depois o amarelo. Entendeu? Mas cada um é falando que essa é a melhor ordem. Ordem do arco-íris. Ordem cronológica. E ordem que eu não recomendo. O branco tem que ser por último, mano. O branco é melhor. Obrigada pelos cinco sub-gifts, Edu. Você é maravilhoso. Eu comecei a te seguir, Edu. de coração por esse apoio insano. Muito, muito, muito, muito, muito obrigada mesmo. Tamo, de, tamo junto demais. O que é isso, uma... amor?